E aí galera, beleza? Franz Rezende mais uma vez, direto daqui à casa do Azul Estou a cozinha, mas é tá ficando show de bola. Agora eu vou fazer uma pequena gambiarra. Na verdade, pessoal, método alternativo, tá? Se você vai precisar colocar uma peça igual aqui, ó, que eu não vou pôr a porta agora, né? A gente vai pôr a porta depois. Mas eu preciso fechar em cima, para na hora que for pôr a porta, colocar a régua lateralmente em cima para aprumar a porta, a porta tem que ficar rente ao, ao revestimento Então o que, que eu faço? Eu vou ter que pôr aquela peça lá em cima primo. Agora, ó Tem que pôr aquela peça lá em cima Tá vendo? Aquela inteira passando lá em cima Eu vou completar ela aqui E deixar o requadro para depois na hora que pôr a porta Quando eu pôr a porta aqui, eu faço o requadro Como é que eu ponho aquela peça lá em cima e faço ela parar? Agora o festival de gambiarra, pessoal é o seguinte A peça tá ali, ó é aquela peça ali, já cortamos ela, tá na medida certinha lá em cima, certo? O que que eu vou fazer? Eu encostei a peça lá em cima, deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês, ó. Encostei a peça lá em cima, aí. Ó, encostei a peça aqui em cima, zero a zero e aí eu, eu risquei com o lápis, ó. Cadê o risco do lápis? Aqui, ó. Risquei com o risco do lápis certinho onde vai ficar a junta. O que que eu vou fazer agora? Agora, no risco daquele lápis lá, eu vou colocar uma madeira, um pedacinho de madeira, pregado ali, ó. para que eu possa chegar e encostar o revestimento em cima da madeira e ela ficar suspensa lá. Depois que secar, eu tiro a madeira fora fica pronto. Colocou a porta, eu faço o recorte, o requadro, beleza? Acompanha aí com a gente, ó. Uma ripinha reta, tá vendo? Tá bem retinha preguinho a gente vai pregar aquela ripinha ali pra dar sustentação pra peça, depois a gente cola ela já é pronto galera nossa ripinha tá colocada show de bola agora é só sustentar Ripinha colocada, agora já tem um apoio, uma sustentação para encaixar essa peça. Agora é só colar. Show de bola! Um pouquinho, vamos colocar uma punha entre a madeira e o piso, para tentar. <tos> um pouco. Gambiarra feita, perfeito, pessoal. É assim que a gente faz uma perfeita gambiarra. Não, eu tô brincando. Vou mostrar pra vocês de perto agora, ó, como ficou. Como eu disse pra vocês, eu precisava passar essa peça inteira por cima, tá vendo? Encostar lá. Ali eu vou dar um acabamento ainda. Agora fica só o requadro. Então, quando for pôr a porta agora, eles têm a referência de prumo e a referência lateral. Coloca a porta rente, o azulejo, e eu faço o requadro rente. Ali, pessoal, é o seguinte, ó, pra ficar niveladinho do jeito que eu precisava madeirinha aí depois que eu pus a madeira ele desceu um pouquinho calcei com duas cunhas lá em cima ele bateu certinho se ele bateu em cima certo aqui ó se aqui em cima ele bateu certo sinal que aqui também ele vai estar tá certo e show de bola agora é só fazer o requadro. bora lá é isso aí pessoal para trabalhar com piso revestimento às vezes tem que ter criatividade, né? Então, situações igual a essa, você tem que dar uma pensada. O que, que eu posso fazer aqui? Como que eu vou calçar? Inventa ali a sua criatividade e deixa no jeito para a próxima etapa. Agora é pôr o porta e fazer o requadro. E aí, na sua obra, como é que você, como é que você faz esse tipo de requadro aqui? Ó? Qual é a gambiarra que você apronta ali naquele requadro? Fala aí para nós. Deixa nos comentários aí pra gente qual a gambiarra que você faz naquela peça lá, beleza? Lembrando, pessoal, o revestimento aqui, ó, 20, é, 55 por 1,10 em out, do grupo Insef, niveladores Astra, estamos é, usando aqui a nossa, nosso martelo vibratório, nossa máquina de, de piso, show de bola. E, pessoal, ferramentas aí que você quiser comprar, martelo vibratório tem na nossa loja, Clique tem na nossa loja, cuenta na nossa loja, tem tudo na nossa loja, entra lá! Fui!